Você não deve dizer is good, e eu vou te contar nesse vídeo o porquê. Fica comigo até o final. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online. E hoje o vídeo está polêmico, hein? Está polêmico! Por que, é que você não pode dizer is good? Calma aí, meu querido learner, que eu vou te responder. Calma, mas antes disso, eu quero pedir encarecidamente o seu like já de antemão para você ficar feliz. Inscreva-se no canal, ative o belzinho para você receber as notificações E me siga lá também em todas as redes sociais para você continuar aprendendo mais ainda inglês Agora, por que, que você não deve dizer is good? Vamos lá então ver como é que isso funciona, meu querido learner Vamos lá? Let's go! Alright, learners, so here I am Estou aqui para explicar por que, que você não deve falar is good, meu filho Porque olha só It is good to be here It is good to be here é bom estar aqui. Vocês perceberam que eu coloquei um it aqui, certo? Vamos imaginar que você colocasse assim, ó. It's good to be here. Quando você começa uma frase com o verbo to be, que foi aqui o caso, né? O is. Que ideia que você passa? Você passa uma ideia de pergunta. É isso mesmo. Porque toda vez que você vai fazer uma pergunta com to be, você coloca ele na frente do sujeito. Você coloca ele iniciando a frase. Então, por exemplo, ó. Uh, Is, is it blue? Sei lá. Is it blue? Isso é azul? Olha o is começando a frase, está remetendo a uma pergunta, certo? Aqui é o sujeito, né? Seria esse lápis, esse chão, isso, isso é azul. Beleza. Começou a frase com is, já entende-se que é uma pergunta. Então, para você quebrar essa ideia de pergunta, o que você tem que fazer? Coloca o it na frente. Então, é como se falasse assim, ó, isso é bom estar aqui, essa situação, né, esse, esse clima todo, é bom estar aqui. It's good to be here. Se eu te perguntar assim, que cor que é o seu carro? What color is your car? E aí você me responde, ah, teacher, é preto. Então, você traduz do português para o inglês e automaticamente você pensa algo assim, is black. Talvez seja isso que você tenha pensado, não é verdade? Só que se eu colocar is black, eu estou sugerindo que isso aqui seja uma pergunta. Mas não é uma pergunta. A ideia que nós queremos passar é de afirmação, certo? Então quebra essa ideia de pergunta. Quebra. Como é que você quebra? Colocando it na frente. Então, it is black. Ou seja, é preto. Nada de traduzir assim, ó. Isso é preto. Bom, na verdade, o que é isso que eu quero dizer? É o seu carro, certo? Coloca aí, é preto. What's your telephone number? Qual que é o número do seu telefone? Ah, é 9542. Esse é, você já pensa que é o ex, certo? Mas você não quer dar ideia de pergunta. Você está afirmando. Então coloca o ex aqui para quebrar essa ideia de pergunta e aí você coloca o número do seu telefone. Ou seja, é 9... When is your birthday? Quando é seu aniversário? Ah, é no dia 4 de maio. Opa, coincidência, meu aniversário também. Então é no dia 4 de maio. Então vamos lá. It's, eu vou colocar aqui ó, it's, ou seja, é on May 4th. É no dia 4 de maio. É 9, 9, 9, lá, lá, lá. É preto. É azul. Ah, mas isso aqui é uma pergunta. Então aguenta aí. É bom estar aqui, ó. olha o é aqui, ó. é. Você está percebendo que são vários é, não é verdade? Mas nenhum deles, com exceção desse aqui, ó, são perguntas. Todos eles estão afirmando. Então, no momento que você coloca it is good, você está dizendo que algo é bom. Ah, o que você achou desse filme? It's good, é bom, é legal, é demais. Ok? Deixa aqui embaixo nos comentários o que, que você aprendeu na aula de hoje. Se você ficou surpreso, se você cometia esse erro, conta pra mim, desabafa, learners, desabafa, conta pra mim. E aproveita, é claro, deixa o seu like pra ficar feliz, inscreva-se no canal, ative o belzinho que ele está aparecendo aqui, ó, pra você receber as notificações e me segue também em todas as redes sociais pra você acompanhar mais dicas de inglês. E o que, que vocês acharam desse tipo de vídeo, desse tipo de aula? Vocês gostaram? de eu vir pra lousa, dar exemplos, levantar e tudo mais. Gostaram? Deixa também aqui nos comentários para eu saber, sua opinião é muito importante para mim. Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês online e eu vou ficando por aqui. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.